Você acha interessante ter uma inteligência artificial no controle como um presidente? Ou até mesmo uma inteligência artificial como sendo um juiz para julgar as pessoas? Matéria importante, olha só, uma política para a inteligência artificial no Brasil. Diz assim ó, o mundo passa por uma grande transformação causada pelos impactos da tecnologia em diversas áreas, como a saúde, a indústria, a agricultura, dentre muitas outras. No centro dessa metamorfose está a inteligência artificial, que alcança padrões cada vez mais arrojados na execução de tarefas que vão desde a sugestão de música em um aplicativo até a realização de diagnóstico precoce em uma doença. No âmbito do Poder Judiciário Brasileiro, inúmeras iniciativas envolvendo o uso da inteligência artificial estão sendo desenvolvidas. Desde 2020, o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, da FGV Conhecimento, conduz uma pesquisa com o propósito de fazer uma análise quantitativa e qualitativa da inteligência artificial nos tribunais brasileiros. Então veja, não é novidade que a inteligência artificial tem avançado dia após dia em vários setores da sociedade. Dentre eles, aqui no Brasil, tem avançado também dentro do Judiciário. Mas também temos matéria dizendo que a inteligência artificial, pelo mundo afora, tem avançado inclusive dentro da política, onde nós temos agora até mesmo um partido político para a inteligência artificial. E alguns têm levantado questionamentos, seria possível uma inteligência artificial? em um futuro, não muito longe, chegar a ser presidente de uma nação, foi levantada também aqui no canal a questão de termos inteligência artificial atuando como juízes dentro do judiciário, ou seja, dia após dia, a inteligência artificial está avançando em vários setores da sociedade. Peguei também essa matéria aqui para a gente, olha só, matéria do exame. Inteligência artificial para presidente? Partido na Europa é comandado por uma máquina, ou seja, a questão de uma inteligência artificial no controle das coisas está ficando cada vez mais real. E isso causa um certo receio, até mesmo medo em algumas pessoas, principalmente quando nós lembramos de filmes como, por exemplo, O Exterminador do Futuro, onde a inteligência artificial persegue as pessoas. A ideia que parece ter saído de um filme de ficção científica pretende convencer 20% do eleitorado da Dinamarca a ser representado por uma inteligência artificial. Olha só, a possibilidade de um dia robôs comandarem a humanidade é uma ideia abordada constantemente por filmes de ficção científica. Contudo, um partido político recém-fundado na Dinamarca transformou o vislumbre é, em realidade, e uma cena do presente. As decisões da sigla são, em parte, comandadas por uma inteligência artificial. Trata-se do partido sintético, que ainda não possui representantes no parlamento, mas que espera encontrar um eleitorado que aceite ser conduzido pela inteligência artificial.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 a evolução tecnológica propiciada pela inteligência artificial traz-nos um personagem novo que visa resolver a atual crise do judiciário, o juiz robô. O anseio tecnológico brasileiro por mecanismos paulatinamente mais sofisticados dentro da estrutura judiciária possibilita uma operacionalidade de avanços instrumentais da inteligência artificial nos quais a autonomia da máquina assemelha-se às tradicionais tarefas humanas com níveis superiores de produtividade. Mas e você? Você acha interessante um juiz robô ou um presidente robô? Ou você fica meio receoso devido a filmes de ficção científica e outras questões? Deixe o seu comentário para a gente saber o que você pensa a respeito e até mesmo para que a gente possa trazer mais material nesse sentido. E se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto eu preparei para a gente, esse PDF a sua consciência despertada. Inteligência Artificial descobriu que está viva. Um PDF nada comum sobre o inesperado. Morte, religião, moral e felicidade. As reflexões da Inteligência Artificial com consciência humana. Tá? É um PDF de 14 páginas. Tá? PDF bem tranquilo e você pode estar adquirindo esse PDF, é só você estar entrando em contato comigo para também estar enviando para você esse PDF de 14 páginas, tá bom? bom ficando por aqui, sou Gleison Santos, canal Método Secundário, novamente se não for inscrito, se inscreve no canal se você já for inscrito, curte esse vídeo, compartilha para que chegue também em outras pessoas. Fique na paz e até o próximo vídeo.